Em todos os tempos e lugares, o homem sempre desejou alcançar a perfeição. Com mais ou menos consciência disso, luta em cada dia para ser perfeito. No Evangelho de hoje, Jesus vem revolucionar a ideia que os judeus tinham de perfeição. Consistia em cumprir rigorosamente a lei. Para Jesus, ser perfeito é ser como o Pai Celeste. Ou seja, Jesus pede a perfeição no amor. Um pedido fundamentado na própria essência de Deus, que é amor. A antiga lei ensinava a amar os amigos e a responder ao mal com violência e ódio. Jesus eleva a fasquia do amor aos seus seguidores, Pede a vivência universal do amor, em que ninguém é excluído, nem os inimigos. Um amor capaz de suportar a humilhação, a injustiça, tal como ele suportou por amor a cada um de nós. Senhor, eu sei que não vou ser como o Pai, mas também sei que na medida em que me aperfeiçoar no amor, Vou ficar mais próximo de ti e dos meus irmãos, que são a razão de ser da minha felicidade.